Pastor Estevaldo Banner de Carvalho. Carvalho, fala o pastor Juvenal, você falou lá que ele foi te visitar quando você chegou aqui, né? É. fala pra mim, no ano de 1985, quando eu mudei para Franca, eu fui morar na Vila São Sebastião e após ter organizado a mudança, bateu no portão e eu abri para ver quem era. Era o pastor Juvenal, Fazia a primeira visita pra mim. E eu louvo a Deus pela vida desse abenegado servo de Deus, que foi meu companheiro, meu amigo por todos esses longos anos. Louvo a Deus também pela vida da irmã divina, sua esposa, que, com uma certa feita, e eu estava pousando na sede para ir para São Paulo, na reunião do Belém. E eu vi o choro na Igreja 7 pousava no apartamento da sede E eu olhei na Irmã Divina. A Irmã Divina orava e na sua oração ela falava, Senhor, prepara para mim um companheiro, mas eu quero um homem fiel, um homem que vai me fazer feliz um homem que vai cuidar de mim. Eu quero um homem crente, fiel a Deus. Passado três meses, Deus abençoou e a irmã divina estava casando-se com o pastor Juvenal. É uma história linda e ele deixa para nós é, é uma experiência muito grande e nós louvamos a Deus por ter tido ele durante todo esse tempo, como amigo, companheiro e o um pastor renomado no nosso ministério. Muito querido, né, o pastor? Muito querido. O pastor e a família dele, né? Que coisa bonita, né? As filhas do primeiro casamento e depois do segundo casamento, né? É uma história muito rica. Parabéns, pastor Juvenal. O senhor vai, mas vai deixar aqui uma saudade muito grande de muita gente, muitos companheiros, amigos, colegas, tem uma admiração muito grande. É o Estevaldo, né, da Igreja da Assembleia de Deus do Senhor. Parabéns, Estevaldo, pela sua palavra lá. Foi muito bonita né, a oração. Obrigado. Certo. Deus abençoe. Amém. Amém.